Olá, estamos começando mais um Momento de Saúde pela TV SB Notícia de Santa Bárbara do Oeste Programa que leva até você vários temas relacionados com saúde Nós falamos sobre saúde, sobre prevenção de saúde né? e, e hoje nada mais nada menos que nós vamos falar sobre é, os cuidados que você tem que ter em relação aos pós-festa Nós vamos falar sobre detox pós-festas Estou recebendo aqui a Tamissa Silveira, ela é nutricionista, tá? e nós vamos falar sobre esse tema. Quem estiver nos assistindo, que tiver dúvida sobre o detox, tem pessoas que têm dúvida, é, como que funciona, é, como age no corpo, é, utilidade, é uma série de perguntas que às vezes as pessoas não têm é, essa facilidade de estar tá questionando uma profissional. E hoje nós temos uma profissional aqui ao vivo e ela vai falar sobre isso, tá bom? Tamissa, seja bem-vindo ao Momento Saúde! O prazer é todo meu, agradeço pelo convite em participar aqui novamente com vocês, para mim é uma honra e sejam todos bem-vindos, estou aqui para ajudar da melhor forma possível. Eu agradeço. É, antes de nós começarmos, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje é dia 10 de janeiro ainda, é, eu quero desejar a todas as pessoas que nos acompanham no momento de saúde, no dia a dia do nosso trabalho, que seja um ano próspero, que seja um ano feliz a todo mundo. Muita saúde, com muita paz. Que as adversidades da vida seja bem tranquila durante esse ano. Que todo mundo tenha um ano assim, bem promissor. Muito dinheiro no bolso, né? Ah, isso um, é bom. Bem-vindo. Com o principal a saúde. Então, esse é esse o desejo do Momento Saúde a todos vocês que nos acompanham. Já aí, os três anos aí, de que está no ar pela TVSB. E, e sem vocês a gente não estaria fazendo todo esse tempo é, o programa Momento Saúde. Muitos profissionais da mais diversas áreas já passou pelo Momento Saúde. É, esse ano também, com certeza, vai vir muitas pessoas boas aqui também. E como já te disse, nada melhor como começar o ano com uma nutricionista falando sobre Pós-festa, certo? Por quê? Queira ou não queira, as pessoas abusam da alimentação. Comida, bebida, e aí entra a nutricionista com tratamento que é importantíssimo, vocês um conhecimento. É, Tamissa, para que serve e qual o efeito do detox? Bom, vamos lá. O detox, na verdade, né, chega agora final de ano, aliás, já passou o final de ano, festas, as pessoas acabam comendo muito mais alimentos que geram muitas produções de toxinas inflamatórias. Ou seja, acaba se inflamando demais. E aí, depois das festas, é que a gente acaba é, sentindo mesmo as consequências negativas. Muito inchaço... É, muita retenção de líquido, o intestino que vira aquela bagunça uhum. né? Então a pós-festa é muito importante Porque a gente vai fazer o que agora? Desintoxicação Se durante as festas, as duas semanas Foi um processo de inflamação Agora nós vamos desinflamar esse organismo e uma forma de desinflamar é utilizando alimentos na sua forma mais natural possível. E quando eu digo na forma natural, seria assim, nada de embutidos, nada de enlatados, o alimento de, em si. Natura. Né? In natura. Né? No máximo ali, ele nas suas diferentes preparações, no sentido cozido, refogado, ralado, mas o alimento em si. E a redução, claro, de sódio, de glutamato monossódico, que é o que tem bastante né, nos embutidos, nos enlatados. É, redução do sal, usa muito temperos naturais, porque assim a gente tem o equilíbrio que eu falo, que é de dois minerais, que ajudam muito nesse processo de desintoxicação, que é o sódio e o potássio. Uhum. Uma vez eu tendo o equilíbrio destes dois minerais, esse processo de desintoxicação que acontece lá no fígado, acaba nos auxiliando a ficar assim, não ficar tão retida, né? Porque é o que a gente mais sente. E acaba também auxiliando muito no intestino, na saúde intestinal. A inflamação maior é o intestino. É o intestino. Porque aí o intestino que acontece, a gente, é ali no intestino, ocorre o desequilíbrio da flora intestinal aonde eu acabo não tendo absorção de todos os nutrientes, principalmente é, os minerais, e aonde é a pessoa acaba sentindo muito essa questão de desconforto. E quando a gente fala de desconforto, não é nem só por questões estéticas, no sentido, ah, eu estou retida, inchada, minha barriga está distendida. Não, é questão mesmo de cansaço, de fadiga, às vezes muda até o aspecto do cabelo, né, da hum. pele pessoas que têm a pele muito oleosa, nesse processo de festas, acaba ficando com mais oleosidade, então agora é um processo de desinflamação que vamos reduzir também, trabalhar bem né, essas glândulas sebáceas para não produzir tanto, é, deixar tanto essa pele mais oleosa, com espinhas, uhum. então realmente é um processo de desintoxicação e a gente faz com alimentos mesmo, a comida de verdade, a gente fala que a comida é limpa. Sem contar que também o intestino inflamado Ele causa até é, Transtorno emocional nas pessoas né? e, O intestino A pessoa fala assim, ah o intestino tá. O intestino ele é causador de uma série de, de situações no organismo Da pessoa, que a pessoa não tem noção Do que o intestino pode causar Nossa, eu falo que A nutrição, né, o órgão mais Importante da nutrição é o intestino o Porque intestino. é tudo ali que acontece uhum. Nesse momento Se a gente parar para reparar né? Agora, no pós-festas, para, para reparar, nós ficamos um pouco mais deprimidos, um pouco mais chateados, cabisbaixos. por Sim. quê? É a inflamação que está acontecendo de toxinas, muitas toxinas ali no intestino. E uhum. aí quem mais sente, acaba sendo o intestino, acaba mexendo com vários hormônios também, porque a gente tem ligações de hormônios ali no intestino, então vira aquela bagunça. Tamisa, então, em relação ao final do ano, a pessoa abusa tanto de alimentação quanto de bebida, né? Sim. Bebida alcoólica e o que atinge também o fígado, a hematose ela aumenta rapidamente com essa alimentação de final de ano ou é a hematose já vem num processo de uma má alimentação? Ela vem de um processo de uma má alimentação, porém, ela se torna mais uh, pontual nesses momentos de festas de final de ano. Porque quando a gente fala em festas de final de ano, nós não estamos falando de um dia ou de dois dias. Deveria ser, né? Que nós temos o Natal e o Ano Novo, mas muitas das pessoas já começam bem antes as festas, uhum. então está ali na semana do Natal, já começa a deixar de lado a alimentação que até então saudável estava fazendo e já começa a colocar ali tudo, a questão de bebidas, a questão dos embutidos principalmente, porque tudo vai embutido né, nas festas Sim. de final de ano e aí, aí a gente acaba dando uma prioridade maior uhum. dessa questão da hematose. O, o final do ano, a gente, hoje a gente é a dizer que o final do ano assim, é só é, é um pouco mais do que já acontece durante o ano né? Que Antigamente Exatamente. você fazia festas é, natal e dia de ano né? Falo por mim que eu lembro quando eu era criança Hoje não, hoje as pessoas fazem reuniões familiares praticamente todo final de semana Todo final de semana e o problema é que eles muitas, muitas vezes começam na sexta Exatamente, já começa na sexta-feira é Já tá o rótulo aí, sextou, né? Exato. O sextou é exatamente a comida e a bebida bebida é, Mas assim, é, falando um pouco da nutrição em si, nessa questão da sexta-feira, né? Que já antecede ali o final de semana Não precisa exatamente ter uma alimentação arrisca sabe? Tudo ali pesado, pontuado na sexta-feira, mas sim trabalhar a qualidade alimentar O problema são os embutidos, né? Exato, porque o que a maioria acredita é sexta-feira, então eu não vou seguir o meu plano alimentar, não vou seguir minha dieta. Sendo que dentro daquela alimentação planejada, você pode criar N pratos, ou seja, N variedades com aquela alimentação. Vai continuar saudável e você ao mesmo tempo vai participar ali, do seu convívio social daquele momento e muitos acabam não pensando deste modo. Tamissa, quantos dias começa o detox fazer efeito é, no organismo da pessoa? De 1 um a 30 dias a gente já consegue ver resultados. Depois de 30 dias acaba sendo ineficiente o protocolo detox, o processo de desintoxicação em si. Aí a gente mantém a alimentação saudável, claro, hum. porém acaba se incluindo ali mais diversidade de grupos alimentares que atentam neste processo de protocolo detox, acaba não entrando, tá? Entendi. Porque a gente tem muitos alimentos inflamatórios, então nós retiramos todos esses alimentos inflamatórios nesse período de desintoxicação de 1 a 30 dias. E depois dos 30 dias, muitas vezes a pessoa gosta de um queijo, por exemplo. Relaticínios uhum. é gera processo inflamatório. No período detox, acaba não tendo. Aí você começa a fazer a reintrodução para que o seu organismo ele se adapte e você volte à sua alimentação normal. É, o detox tem os efeitos positivos e negativos? Sim, porque os efeitos positivos são vários, positivos. Né? Muito, muito, é, a disposição aumenta com certeza, a questão da pele que eu comentei agora no início também, você sente muito, o sono melhora muito com o processo de desintoxicação. Rendimento no dia. Então, assim, N benefícios. As unhas ficam mais saudáveis também, que muitas das mulheres reclamam, tá? Da questão das unhas, unhas frasas e unhas quebradiças sem ter anemia, né? Porque a gente tem ali um caso à parte dos anêmicos. Uhum. Agora, o efeito negativo de você continuar dentro desse processo é que é, ele é mais restrito no sentido calórico, valor calórico, e aí a pessoa, ela fala assim Não, eu, vou, eu quero ficar mais um pouquinho Porque eu quero emagrecer Só que ela não emagrece Ela acaba perdendo massa muscular é diferente, a pessoa é confunde isso Confunde Acaba desanimando ah, não tô, não tá funcionando Então vou continuar comendo né? Exatamente Eu falo que eliminar peso É você reduzir massa gorda E não simplesmente você subir na balança uhum. Por isso que o protocolo detox o processo de desintoxicação não é legal permanecer por mais de 30 dias porque você pode acabar perdendo massa muscular devido à ingestão calórica e ser não é muito essa a mais intenção baixa detox. não não é essa a intenção agora estamos falando sobre os alimentos detox né é, eu garanto para o Giovanni que não é picanha <risos> não é costela não é leitua, né Não. quais são os alimentos? <risos> Bom, entra todas as proteínas. Entra todas as proteínas de origem animal, exceto os laticínios. Então, o que é laticínios? Leite, queijo, iogurte, estes acabam não entrando porque gera processo inflamatório. Entra todas as frutas, todos os legumes, então isso é a vontade. É claro que a gente tem ali uma, uma classe né, de carboidratos na base de frutas e legumes que a gente coloca numa quantidade maior, outras menores, mas todas são inclusas. Vai chega a comer uma melancia por não, dia, uma jaca, né? Uhum. Entra, entra, por exemplo, as oleaginosas, que são as castanhas. Entra também as sementes, então todos os tipos de semente. Só coitando você, em relação das castanhas... É, tem que ser pouco também, porque ela também tem um excesso de gordura, não tem? De óleo? É. Ou aquilo é saudável? A gordura das castanhas é uma gordura que a gente fala que é a gordura do bem. Né? É. É Porém, isso que eu queria, é. Que você exatamente. É aquela gordura que vai ajudar no processo de emagrecimento, vai ajudar no processo de controle de, glico, de colesterol. Então ajuda sim, gordura no fígado, ajuda muito, mas como todo alimento existe ali o equilíbrio. Nada eu como em excesso, porque o excesso também tem as consequências negativas. Então acaba que eu preciso também ter um certo controle. Esse é o meu problema, eu não sei comer castanha. É porque castanha de ca... a castanha de caju é a minha paixão, sim, né? é dentre as castanhas. Imagem. Como é gostosa. É né? muito gostosa. E detalhes, sem sal, né? Castanha sem sal. Ah sim, Porque com é... sal a gente sabe que é gostosa, mas não, no processo mas de detoxicação é sem sal. sem sal, é gostosa. Só que pra mim é meio complicado comer uma ou duas, né? É, o que eu oriento meus pacientes é assim, já deixa porcionado. Compra uma quantidade que você vai usar ali por uma semana, porque eu peço sempre pra eles fazerem rotatividade de tudo, de todos os grupos. Grupo das frutas, grupo dos legumes, das castanhas, fazer rotatividade. Então, comprou castanha de caju para uma semana, já divide, sabe naqueles é, saquinhos de alimentos transparentes, uhum. ou aqueles potinhos mesmo? Já divide ali por dia, quanto? Porque assim... É, Carlinhos, as castanhas são... Meu coração são... é tão bom, eu divido bastante. As castanhas são excelentes, principalmente para a saúde cardiovascular também. Mas é, a quantidade de selênio em algumas castanhas, quantidade de zinco em algumas castanhas, também traz toxicidade em quantidades exageradas. Hum. Por isso que tudo é equilibrado, nada é à vontade. Tem um alimento que seja campeão... Para esse tipo de detox alimentar? As folhas. As folhas? As folhas. Isso é em geral: ruca, alface, todas. Todas. Todas. todas. Por, pela quantidade de clorofila presente, pela quantidade de fibras presente. Uhum. Então, as folhas, assim, é o campeão, né? Tem um médico aqui em né? Santa tá Bárbara. Se você chegar no consultório desse e falar assim, que você está com dor no dedão, ele fala assim. Primeira coisa, ele olha você e ele fala assim, você precisa emagrecer. <risos> Aí ele abre a gaveta dele, é, ele fala assim, ó, você tem que comer isso aqui, que é a castanha e a e a outra também, como chama? É, tem é, castanha, é, de, é a castanha caju, de caju, amêndoas, castanha amêndoas. do Pará. É, ela assim. mo, ele mostra aquilo lá, ele tem um, dois potinhos. Ele fala que ele come, se ele tem fome de manhã, ele come uma de cada. Eu falei, meu Deus. Só que <risos> é. tem uma certa idade, esse médico... Tem um corpo totalmente, ele é magro, participa de, de eventos esportivos, então quer dizer que tem funcionamento. Tem. Né? É, tu, quando você associa alimentação com exercício, sono, eu falo que são os três pilares ali para você manter sua saúde, os três pilares do emagrecimento, precisa desses três. Alimentação, sono e exercício, não tem como dar errado. E a fruta também seria todas? O tempo que se destaca? Não, todas as frutas, tá? Todas as frutas. Porém, existem aquelas que a gente coloca numa abundância maior e outras nem tanto, tá? Exemplo, onde a gente pode ter um controle um pouco maior na manga, na banana. São frutas um pouco mais calóricas. Porém, no protocolo detox, você já estará com déficit calórico. Então, é algo que você não se preocupa tanto. É, e o pessoal também tem que ver as frutas, né, vamos dizer assim, de época, porque de tem época. algumas que chegam no final do ano, é um absurdo de caro, né, Thaisa? Sim, sim. Então sim. as pessoas tem que ter essa orientação de uma nutricionista e saber o que, que você pode estar tá, é, consumindo na época correta, é, né? É interessante sempre dizer tudo que gosta de cada grupo alimentar, para que o plano alimentar, ele seja modulado conforme. Né, a época do ano uhum. Não tem como, por exemplo, eu colocar uma lixia Em junho Porque uhum. Não tem abundância E se você vai, se você encontra, o custo está muito alto Que meu Deus Que sem, sem comentários Sem comentários né? Então, assim, é importante trabalhar Agora, se uma pessoa fala assim Eu sou apaixonada por que o Pode colocar, independente da época Aí é outra situação Tá, outra situação Eu peguei uma paciente ontem Que ela comentou sobre isso Planos alimentares anteriores Que tinha coisas que ela não encontrava com facilidade Então uhum. pra, o profissional em si Ele não sabe o que você gosta Não é? Uhum. Então o paciente ele precisa falar o que gosta O que, que é mais frequente Para que seja trabalhado É interessante você ter um acompanhamento Com o um nutricionista Porque assim ó tem uma pessoa que escreveu aqui, a Alessandra Queiroz. Ela falou, boa tarde, Carlinhos. Doutora nutricionista Tamisa Silveiri Sempre explicando com muita clareza. Eu sou testemunha da Alessandra, que a Alessandra trabalha comigo. E a Alessandra chegou num ponto que ela ia, falou que vou se cuidar. Você vê a Alessandra, quando eu conheci ela, quando começamos a trabalhar há três anos atrás, e vê a Alessandra hoje... É outra pessoa. É outra pessoa, entendeu? Então, eu sou testemunha que tudo isso que nós estamos falando aqui vale a pena para a sua saúde. Não é pelo seu corpo, mas pela sua saúde. A sua saúde ela custa dinheiro lá na frente se você não tiver uma saúde. Então compensa os gastos hoje para você ter uma saúde perfeita para você não gastar com medicação lá na frente. Hoje eu vejo a Alessandra, ela anda de bike, ela corre. É, sabe Você vê a alimentação dela, você vê que é uma alimentação diferente. Tudo bem que eu vou, agora eu vou caguetar, de vez em quando ela abusa um pouco, <risos> mas, mas, é, mas é assim, é é tudo equilibrado, então veja bem, vale a pena a nós procurar, procurarmos uma nutricionista e cuidar da saúde, vale a pena, porque a saúde não tem preço, né, que é a gente costumava é, dizer. Eu costumo dizer assim, a Alessandra está de parabéns, o Alessandra, continue firme. Eu costumo dizer o seguinte, que muitas vezes é, a pessoa ela quer mudar, só que ela não tem prioridade. E o que manda é a prioridade. Exatamente. Por que, que eu digo isso? Porque eu tenho amigas, né, que sempre pedem ajuda e uhum. eu estou lá para ajudá-las, mas a alimentação nunca é prioridade. Chega final de semana, você gasta muito mais que 200, 300 reais se a pessoa sai sexta, sábado domingo. Ah, gasta mais. Gasta. Gasta mais. Isso, colocando tudo combustível, local que você paga para entrar, alimentação, tudo. E aí quando chega no nutricionista, fala que é um gasto, não? Não é. Quando você procura um profissional, é um investimento. Quando você procura um profissional da saúde para se cuidar, é um investimento, porque você não vai ter um benefício naquele momento. Você vai ter um benefício naquele momento e dias posteriores, sempre. Se né? você sair numa sexta-feira à noite, você é mais uma pessoa e as duas pessoas Toma cerveja, por exemplo Bebida de álcool Comer um lanche, por exemplo, alguma coisa Você vai gastar 200 reais Sim, exatamente E, e, e um investimento não, E vale lembrar que falando, Voltando um pouco nessa questão de detox No procedimento de, de desintoxicação No protocolo detox São todos os dias Não entra final de semana A gente não tem quebra Porque se eu tenho quebra Eu quebro o protocolo e aí o seu organismo ele não consegue se regenerar, vamos colocar dessa forma, voltar na forma limpa Para que você possa realmente sentir os benefícios uhum. Então não tem a quebra do final de semana Porém, após o término do seu detox, aí você volta com a sua alimentação normal Controlando o final de semana E muito, assim, 90% da alimentação detox é o que te acompanha no dia a dia é o que faz parte do seu dia a dia. E uhum. aí entra as estratégias depois de final de semana. É, eu não sei se eu vou pronunciar correto ou não. É Sherilyn Inatel Furlan. É Sherilyn. Sherilyn. Sherilyn. Sherilyn. Conheça a Sherilyn. É, ela está comentando. Exato. Se você não tiver um tempo para cuidar da saúde, vai ter que achar tempo para cuidar da doença. Exato. Isso é, isso é uma palavra assim, bem colocada que você colocou. Por quê? Porque você está doente... Você é obrigado a ir no médico, você é obrigado a tomar uma medicação, você é obrigado a fazer uma, um regime até alimentar uhum. por obrigação, não é por opção. É, eu costumo dizer no consultório que a coisa mais gostosa da vida é comer, mas é você comer o que você gosta e não você comer por obrigação. Que é diferente quando uma pessoa ela já chega com um diagnóstico fechado, uhum. aonde já tem ali a carta do médico informando a doença, e no caso nutricionista, no caso eu, preciso obrigatoriamente ter uma regra onde não existe exceções. E aí eu vejo que é triste isso, porque eu me imagino no lugar, eu quero comer as coisas ali não posso. Então assim, a melhor forma para você se cuidar é, ao invés de você investir na farmácia, ao invés de você investir nesses lugares de medicação, tratamento nesse sentido investe ali no hortifruti investe na feira e fica muito mais barato, muito não e é outra é vida né saúde para a vida inteira porque assim você você a partir do momento que você adquiriu uma uma doença uma patologia e dependendo qual ainda é, você não tem condição de bancar um tratamento que você tem muitas vezes é, é. É difícil, a gente sabe. Muitas pessoas me procuram pedindo ajuda em relação... Olha, eu preciso tomar essa medicação, não tenho condição, mas eu tenho que tomar, entendeu? Aí você vai ver se tem alto custo, se não tem, o que você pode fazer. Sabendo que aquela doença, ela podia ter sido evitada. Exato. A maioria. Exatamente. A maioria. Quando a pessoa fala, ah, o câncer não tem, tem também. O câncer hoje, eu já já falei com alguns médicos aqui, a própria alimentação faz isso também. Esses excessos de embutido, esses excessos de fast food, né que hoje está muito fácil. Batatinha frita, é gostoso? É, mas do jeito que hoje as pessoas estão tá abusando disso, você é, só vê o número de pessoas com câncer. Exato. E o câncer hoje, preste bem atenção. Antigamente você fala, ouvia falar que uma pessoa estava com câncer, com sintomas. 50, 60, 70 anos. Hoje nós temos pacientes aí que a gente conhece com 20 anos, até menos. Isso é consequência de uma má alimentação que você tem. E assim, Carlinhos, o que mais aparece no consultório são pessoas que estão com distensão abdominal, pessoas que estão com disbiose, que é a inflamação no intestino, intolerantes, Tem fora mente, a questão né? de, de glúten, né, que é a parte, mas intolerante à lactose, assim, são muitas as doenças relacionadas ao intestino, tudo por conta de uma alimentação recorrente. Né? Então, a alimentação, ela vem aí não só por questões de estética, como eu já falei, ah, eu quero emagrecer, mas sim para trazer saúde. Eu sempre falo que o emagrecimento é uma consequência positiva. O emagrecimento. Se a pessoa realmente ela quer. Ela faz o passo a passo esquecendo que ela está no processo de emagrecimento. Comendo os alimentos que ela gosta. Comida limpa. E olha, não é chato. Não é chato seguir um plano alimentar. É chato se você não tem muita criatividade para poder Exatamente, fazer as preparações é. diferentes, né? A pessoa não tem muito tempo de cozinhar, aí entra outras questões. Mas a partir do momento que você faz rotatividade de alimentos, faz preparações diferentes com um único alimento, fica muito gostoso o plano alimentar. Também se eu vejo, às vezes, eu estou fazendo uma caminhada, você vê pessoas com 70 anos fazendo exercício físico, correndo... Corre mais do que um jovem de 20 anos. Aí você, Eu conheço alguns. Você para conversar com eles, sempre tiveram uma alimentação saudável. Aí tem pessoas que falam, ah, mas ele não viveu. Como ele não viveu, gente? Viveu muito bem, tanto é que está vivendo muito bem ainda. Então Exatamente. vale a pena o um investimento na sua saúde. Você imagina se chegar com 70 anos e você está correndo? Não é? Eu já tive pacientes. É assim. melhor do que você tá numa aquelas, cama. Fazia aquelas competições, sabe? Aquelas Sim. competições de grupo. Como saber se eu estou intoxicado? Oh, a primeira queixa que a pessoa ela fala é a questão da enxaqueca. Dor de cabeça. Dor de cabeça. É a válvula de escape. É a válvula de escape. Dor de cabeça e o intestino que prende. São as primeiras, os primeiros sintomas. Você já percebe ali logo de início. Faz um teste. Come carne vermelha, sem salada, churrasco. Carne, você está numa alimentação super saudável, você se hidrata muito bem. E aí, de repente, você vai num churrasco, não come salada, só fica ali na carne. Esquece, inclusive, a hidratação durante o churrasco. Exatamente. Dois, de dois a três dias pós-evento, você já sente. Você continua sentindo, na verdade, né? Você continua sentindo. A dor de cabeça. E a dor de cabeça. Ela é, é Tem muitos que terminam o churrasco e depois já tá tomando bolo à noite, né? Exato. É a digestão, né? A digestão, a digestão muda é. tudo. É que o corpo, ele se adapta à alimentação saudável, à alimentação limpa. E quando você coloca algum alimento que vá gerar a produção de toxinas inflamatórias, né? Ele também sente. E aí, traz a reação logo de início, uma reação você, aguda. É, e quando você está assim, por exemplo, sabe que você está com uma inflamação intestinal, uma inflamação do seu corpo e tá? tal, é, o que, que você precisa começar a comer com urgência para isso? Porque não adianta você tomar remédio para dor de cabeça se você não desintoxicar. E você teria que fazer isso com uma alimentação. O que, que você começaria já de cara com essa alimentação? É, são as folhas, são o que? sucos não. dois grupos muito importante logo de início junto com a hidratação ou seja junto com água vale a água com gás também mas o interessante é a água para você conseguir é se hidratar exatamente é o grupo das a água frutas. com gás faz mal não, não. <risos> o grupo das frutas tanto com casca quanto sem casca, só que as frutas que são com casca, por exemplo, pera maçã, não se tira a casca, ah, não hum. prende mais o intestino. Então, dois grupos importantes, os grupos das frutas, todos os tipos, principalmente aquelas que têm bagaço no meio, igual abacaxi, que tem aquele miolo, laranja com bagaço, e o grupo dos legumes, incluindo folhas verdes. Então esses dois grupos é primordial no início desse processo. A laranja, o pessoal fala que é bom você é, comer com o bagaço? Com o bagaço. Aquela parte branca Sim, também? Sim, tudo, só não a casca. E a laranja tudo. é a única que não, não pode com a casca. Exato. É a maçã e tal, tudo. Que aí, tudo pode, né? Exatamente. Às vezes a pessoa fala, ah, é como maçã prende o meu intestino. Hidrata-se melhor, que ela não vai prender. É que ela tem uma concentração maior de fibra. E por que, que eu falei que esses dois grandes grupos são os mais importantes neste processo? É, pela questão de fibras presente. essas fibras, tanto fibra solúvel quanto fibra insolúvel, aquela fibra que vai formar ali o seu bolo fecal, vai, vai dar aquela macidez, maciez, fazer com, com que o seu intestino ele se movimente e você não tenha dificuldade na evacuação, estas fibras, elas vão equilibrar ali a sua flora intestinal, bactérias positivas, bactérias negativas. Ou seja, tudo que está te inflamando, as toxinas inflamatórias, elas serão eliminadas e todo o processo de inflamação você acaba não sentindo tanto. Você já vai começando a sentir os benefícios. Tem alguma pessoa que não pode estar tá nesse planejamento de ah, sim, sim. Ah, o grupo das gestantes não entra, não, não porque a gestante, né? Tem precisa de uma alimentação mais... É, é uma alimentação é, pontual por trimestre, então existem também não ali... Também né? mas é uma alimentação sim. balanceada. É uma alimentação limpa, né? Uma alimentação limpa, isso. Só que a gestante, o que, que acontece? Como no protocolo detox, nesse né? processo de desintoxicação, a gente trabalha com déficit calórico, é diferente para gestante. A gestante nós vamos trabalhar com alimentação limpa sim, só que cada trimestre do período gestacional, existe uma necessidade de dar uma prioridade maior em algumas vitaminas, em alguns minerais, por isso que gestante não entra. Assim como as mães que estão amamentando, né, as lactantes não entram também no grupo, e crianças, porque está no processo de desenvolvimento. São grupos que têm uma necessidade energética, uma necessidade nutricional por fases. Então, eles acabam não entrando neste processo de uhum. desintoxicação. Uhum. Só mesmo trabalhar ali alimentação limpa. E estamos falando só de coisa saudável. Agora vamos falar de coisa que mais inflama o seu organismo. Qual o alimento? Ah, os embutidos, né? Os todos os embutidos, todos embutidos. Tem um embutido que muitos acreditam que ele seja saudável. Começou a alimentação... Eu falo assim, muitos, é, no sentido assim... Existem aquelas pessoas que não seguem nutricionista, então ainda não sabem dessa informação. Mas assim, começou a alimentação saudável inclui peito de peru. Hum. Peito de peru é, gera inflamação total. É um, é um dos embutidos que... Mais... Né, mas está em evidência de inflamação intoxicação, intoxicação então não entra tá, nesse processo. Linguiça, salsicha, salame, presunto, apresuntado, todos esses. Depois os enlatados, né, tudo que é enlatado. É claro que existe alguns enlatados, né, por exemplo, milho, dá pra gente ver algumas marcas que é só o milho, e aquela água com lotada de sal, uhum. salmoura que fala, né? Uhum. Ainda dá para colocar raramente, porque ali tem muito sódio. Mas mesmo assim, os enlatados é bom. Quem não sabe ler rótulo, melhor não ter enlatado. É interessante que os rótulos né, dos embutidos estão tá em tamanho que muitas vezes nem de óculos, que eu que uso não enxerga, é né? A legislação mudou no final do ano passado, então nós vamos ter ali novidades no mercado... Se é que já não tem nos hipermercados, é que aqui, é, Santa Bárbara americana, nós não temos hipermercado, nunca me lembro, só supermercados mesmo, né? Então, assim, está chegando ainda os produtos com a nova rotulagem, com a nova tabela nutricional, aonde, por exemplo, é, vai vir em destaque alguns pontos. Gordura trans já vinha, agora vai vir se tem adição de sódio, vai vir se tem adição de açúcar, Mudou. Muita Mas interessante o que você está falando. é Por exemplo, quem, que é, quem é acompanhado por um nutricionista, ela vai ser orientada em relação, olha, você vai ver um alimento, dá uma olhada no rótulo, isso, isso, isso. tá A pessoa vai estar tá acompanhando, vai fazer certinho. Mas eu digo para você, Tamisa, que a maioria das pessoas não tem noção do que ele está comprando. Ele compra porque é gostoso. Exato. Ele não tem noção se aquilo vai fazer bem para ele, para a criança que ele tem. Não tem ideia. Ele vai dando. Exemplo, salgadinho nas vidas aí que dá para a criança. Esses papéis de bolacha, misericórdia, né? É. Mas assim, ó, é, o que falta, eu acho, no meu entender, falta muita divulgação de, de, de, da mídia, de pessoas, para falar sobre isso daí. Por quê? É lógico que não é interesse comercial de você divulgar os produtos que não é, podem alimentar que faz mal para a saúde. que a gente vai ver na televisão uma propaganda com alface, é, uma é maçã, não, não vai ter. É, e assim, é, tem vários produtos, né, que as pessoas não têm conhecimento, acaba é, usando e não sabe o mal que está fazendo. Quem tem essa pessoa tem problema de intestino. E é, ele insiste em estar tá comendo, ele está se complicando cada vez mais. Eu dou exemplo que eu tenho um intestino irritável já há muito tempo, tenho, faço exame constantemente. Mas, por exemplo, se eu pegar uma fatia de salame, para mim, já ferrou. Salame, salame, todos os embutidos. Por que, que é gostoso? por conta dos nitritos e nitratos presentes ali, a gente consegue até ver aqueles pontinhos vermelhos, sabe? Sim. Então, aquilo ali é gostoso. Nos salgadinhos que você comentou agora, que é muito bom também, né? reconhecemos, muito glutamato monossódico, demais. A gente consegue ver no fundo do saquinho. Então, isso é outra coisa que as pessoas, é, é bom para a saúde, mas as pessoas não sabem comprar, o azeite verdade, o azeite eu falo que é uma da, das minhas paixões no plano alimentar, uhum. porque ele dá muito resultado, claro, explica, então como escolher um azeite, você como, tem que ver um, o que é, o acidez, como que, que é? Assim, um bom azeite de fato é aquele que está escrito, prensado a frio, Tá ali na frente do azeite, prensado a frio. Acidez menor do que 5%, menor do que 3,5%, menor que 3,5% é melhor ainda. Verdade? Melhor ainda. E tem? Tem, tem. E o um vidro escuro. Quanto mais escuro e esse é vidro, isso. melhor. Por quê? A luz, inclusive a nossa luz né, artificial, oxida demais o azeite, porque o azeite vem das azeitonas, né, no processo. Uhum. E aí quando ela é feita na prensa a frio, a gente consegue manter os antioxidantes presentes. O que que é antioxidantes? São aqui, é, são protetores celulares. Toda vez, por exemplo, que nós, só para vocês entenderem, toda vez que eu passo um estresse, eu estou gerando o que? Um estresse oxidativo que vai destruir as minhas células. Todas as vezes que eu estou treinando, eu estou lesionando fibras. Também estou passando por um estresse muscular, preciso de antioxidante. Uh, toda vez que eu estou tomando banho de sol, depois eu também preciso de antioxidante. Então, o azeite, por exemplo, ele é uma fonte riquíssima de antioxidante, protetor celular. Porém, a gente precisa ter esses cuidados, vidro escuro, Estar escrito primeira prensa a frio, de preferência, acidez menor do que 3,5%, no máximo menor do que 5%. Mas, o ideal, 3,5%. 3,5 a menos. Ele pode ser aquecido? Sim e não. Vou explicar o sim e não. Uhum. Rara, ninguém, eu acredito, não sei se eu estiver errada, por favor, me corrijam. Ninguém vai estar com a panela lá no fogo e um termômetro medindo para ver temperatura. a temperatura quando atinge acima de 200 graus para poder desligar o fogo ali, tá? Então, a minha recomendação é: usa o azeite de preparo. Porque aí você já salada. já prepara, você já prepara o alimento e com esse mesmo azeite você coloca na salada. Agora, vamos supor, vou fazer um refogado, vou refogar uma couve, eu só quero só dar um, um choque nessa couve. Tudo bem utilizar o azeite de salada, não tem problema. Porque é rápido, né? É rápido. É um susto, né? É só um fala. susto, exatamente. É, mas não coloca bacon junto, não adianta, não, né? Não, não, não. Eu acho que tá querendo estragar minha salada. Por que eu falo assim? É um contraponto, né? Tá fazendo Isso. o que eu faço e o que tem que ser feito. Exato. Simples assim. Porque um monte de gente que está nos assistindo aqui... É, faz o que eu faço então isso que sirva de lição para todos né essa do azeite eu tinha muita curiosidade de perguntar para ela porque você vê como que é interessante primeiro embalagem escura é, prensado a frio e três e meio de acidez então são coisas simples para você guardar na sua memória que quando você vai no supermercado você vai comprar um azeite escolha dessa forma você está levando um alimento saudável para casa. Perfeito. E assim, o fato né, de cozinhar com azeite não significa que você vai encher a panela de gordura de azeite. Não. São gotinhas, tá? É gotinhas mesmo. Uhum. Depois que o alimento ali está pronto, você pode ainda colocar um fio de azeite só para dar um sabor. É outra forma também de cozinhar. Uma forma mais saudável de, de cozinhar. Perfeito. Tem um preparo. Muito bom. Muito bom, essa ouvir uma profissional explicando sobre alimentação saudável. Tamisa, deixa eu te falar alguma coisa. Agora estamos em 40 minutos já. Eu gostaria que você falasse sobre o programa de 21 dias que você está. Ah, verdade. Está fazendo, é... né? Sim, sim. Eu Explica acredito. certinho para as pessoas, convida as pessoas e fica à vontade e as pessoas que compartilham o vídeo para mostrar para as outras pessoas que não estão tá podendo, uhum. no momento, assistir, que nós vamos divulgar também depois, sim, né? Sim. Eu também coloco para todos os meus contatos, que é um é uma entrevista muito interessante sobre alimentação e esse projeto, é projeto, isso? É um programa. Programa, um programa. de 21 dias sim, isso. sobre... É, todo ano, na verdade, eu gosto de trabalhar com grupos de emagrecimento, né? Eu penso que dá, sim, para a gente se ajudar não é só fazer sozinho, porque muitas vezes a pessoa ela precisa de uma motivação e estar com outras pessoas que buscam o mesmo objetivo acaba incentivando, um incentiva o outro. Então agora, no dia 21 de janeiro, eu vou iniciar o meu programa que é o programa 21D. As inscrições, elas já estão acontecendo através do WhatsApp, tem o um link... Qual o WhatsApp? Pode falar? Pode, no, no próprio Instagram. No, próprio, no Instagram. próprio Instagram? Fala seu Instagram, então. Arroba é, Nutri, da Missa Silvério. É, neste Instagram tem um link e lá você clica, tá escrito programa 21D. Nesse programa, vou trabalhar toda a alimentação anti-inflamatória, com caráter detox. Então, teremos também essa proposta detox dentro do, do planejamento alimentar, a lista de compras mediante o plano alimentar, alimentos que são encontrados com facilidade. Não vou colocar lá é, uma fruta do conde, né, que é mais difícil de encontrar. É, então, esse programa é nesse caráter detox. Teremos o acompanhamento 24 horas, não digo 24 horas, porque tem um momento da gente dormir, né? Sim. <risos> Mas estarei lá o tempo todo tirando dúvidas, então realmente eu quero pegar na mão de cada um para a gente começar 2023 ali firmes e fortes. E tem as mentorias, que são as lives. Comigo são duas mentorias que é a interpretação de rotulagem de alimentos e como compor um prato alimentar que gere emagrecimento e saciedade E depois eu tenho as três, meus três convidados que também fazem mentoria. A psicanalista Kátia Mendes para ajudar ali a trabalhar nossa mente. Tem a mentoria com a Caroline Companhia, tem a mentoria com consultora de imagem, né Caroline? E nós temos também, acredito que muitos devem conhecer, a mentoria com a empresa Fagueiros, que é uma empresa de americana ensinando as técnicas de congelamento. Então, se você que está assistindo é uma pessoa que quer mudar a alimentação, mas que o seu tempo é muito curto, e não sabe como incluir ali uma alimentação saudável dentro da sua rotina, pela questão de tempo, a Fagueiros vai nos ajudar ali também com essa questão de técnicas de como congelar os alimentos sem perder o valor nutricional. Já leva o convite do Momento Saúde para estar tá vindo aqui apresentar isso também. Sim, verdade. Vou falar, Cariane. Interessante, Sim, falar. porque as pessoas não sabem como fazer esse não. processo. Então... Convido a todos a participar do programa 21D, começa agora dia 21. Dia 21 eu abro o grupo, uhum. passo todas as orientações, fico ali disponível, o pessoal ir para feira, ir para o mercado, fico ali disponível. Nós começamos de fato no dia 23 de janeiro e vamos encerrar no dia 11. E as mentorias acontecem à noite. Então Perfeito. está bem legal, está bem interessante. Manda mensagem, pede informações que a gente passa. Não cuida da saúde quem não quer. Está aí, está disponível, está fácil para fazer e, e vale a pena. Melhor do que você gastar com medicação aí, no, quando você chegar a certa idade. Muitas pessoas gastam até antes, tem pessoas jovens aí gastando dinheiro com muita medicação, principalmente medicação controlada, né? Ah, é verdade. E, então, sai disso. E essas medicações também tomando de uma forma irregular, como tem muitos que tomam e também está intoxicando o organismo, né, Exatamente. de uma forma errada e onde que você faz uma alimentação correta você não vai precisar dessas medicações. E em relação a que ela falou assim, só não vai fazer à noite que nós temos horário de dormir. Faz parte também. Um sono saudável, né? Com certeza, é abordado também tá sobre o sono. Quando você está intoxicado, você não tem um sono saudável. Não, não tem. Porque assim, no sono, você modula vários hormônios. Hormônios que vão gerar também o processo, vão um auxiliar, vamos colocar dessa forma. Sim. Eles auxiliam no processo de emagrecimento, ou seja, vai ajudar ainda mais. Então, hum. eu preciso de um sono reparador. E para isso, a gente precisa trabalhar a higiene do sono. Exatamente. E no programa, a gente vai conversar também sobre isso. Então, Carlinhos, só para repetir: para quem tem interesse, quem tem Instagram, é só acessar lá, nutre Silvério. Vai ter um link, você clica no link, vai ter um botãozinho, programa 21D. E para o pessoal do Facebook, que às vezes não tem Instagram, pode chamar no WhatsApp, que é 82 2877 Perfeito. Mais alguma divulgação? É isso? Não, não é isso. Perfeito. Tanissa, eu quero agradecer a você que foi, para mim, uma ótima entrevista. Eu já esperava que tinha todo esse conteúdo, né? porque a gente vinha conversando. E assim, que, que as pessoas que nos assistiram e vão nos assistir ainda, hoje à noite, ou amanhã ou depois, é, façam um planejamento em relação à alimentação. Procura uma profissional, procura a Tanissa, tem aí o link que ela passou o Instagram dela, tenha um contato é, vá para uma avaliação cuida da saúde que é muito mais barato o investimento da saúde do que depois quando você tiver uma doença aí instalada tá bom? Tamissa, muito obrigado eu que agradeço novamente o convite, Carlinhos por estar aqui mais uma vez fico à disposição com certeza precisarem. você virá e agradeço a todos que estão assistindo nos assistindo aqui que pôde aí presenciar um pouquinho do que é a nutrição, do que é a alimentação. Perfeito. Fica aqui mais um momento de saúde pela TV SB Notícia de Santa Bárbara. Compartilhe o vídeo que ainda muita gente vai estar tá nos assistindo. Fica com Deus.